quando nós temos consciência de que respeitar a pessoa idosa é tratar nosso próprio futuro, né, nós mudamos a nossa posição. Se esse, essa pessoa idosa ela tiver voz e ela se sentir ouvida, ela vai estar ativa. Ela vai, ela vai ter um incentivo para continuar investindo em carreira, em sonho, então, se nós tivermos um apoio na sociedade e essa, e essa pessoa idosa continuar vivendo ativa e saudável, eu entendo que 2060 a nossa realidade vai ser outra. Até porque se nós não mudarmos as políticas públicas e consciência e educação, nós não vamos sobreviver, porque nós seremos a maioria. Né? Então, essa conscientização, essa base agora... É extremamente importante para esse futuro que está aí já chegando, é real.